Paz do Senhor galera minha sorte está começando mais um café com palavra. Hoje nós vamos aqui falar mais um pouquinho da palavra de Deus, mas antes de tudo, roda a vinheta. Graças a Deus para você que já chegou aqui para assistir ao então, nosso vídeo. É, quero agradecer a você que tem nos prestigiado é, assistindo os nossos vídeos. Espero que vocês gostem dessa palavra que nós iremos trazer hoje. E que esse canal venha para que venha impactar a sua vida, venha tocar no seu coração através da palavra de Deus. E nós venhamos crescer em graça e conhecimento. Eu peço que vocês que tem ideia de quadros para a gente iniciar aqui no nosso canal, vocês podem deixar aqui nos comentários que com certeza vai ser bem -vindo. É Eu penso futuramente também trazer pessoas para gravar comigo, para também dividir conhecimento. Eu acho que quanto mais conhecimento agregado vai ser melhor para eu repassar para vocês também. E assim a gente cresce em graça e conhecimento. É, futuramente né, também, é, bem mais para frente, claro, é, quando tiver um número significativo de inscritos, também fazer uma live para a gente debater assuntos, fazer perguntas, eu, vocês, é, outra pessoa que também vier fazer uma live comigo, é, que vier participar e que essa palavra que eu vou falar hoje no coração de vocês elas possa fazer efeito, que ela se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 1, e versículo, a partir do versículo 4. A palavra de Havé foi dirigida nos seguintes termos. Antes de te modelar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse do seio, eu te consagrei e constituí profeta às nações. Mas eu disse, ah, Senhor, eis que eu não sei falar porque sou ainda criança. Eu não vou nem ler muito essa história porque ela já é uma, uma história bem conhecida a palavra de Deus aqui, ela vem falar quando Deus ele vai, fazer, ele vai fazer a chamada na vida de Jeremias. Eu acho engraçado porque quando Jesus ele chama alguém, Jesus ele, ele pega alguém que às vezes estava se dedicando a outra coisa, às vezes estava em outros planos, só que Deus ele vem muitas das vezes frustrar os nossos planos para que a gente viva dele. E a própria de Deus agora vai dizer que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, quando Deus Ele nos chama para um propósito, Ele não chama a gente para ser sufocado pela chamada que Ele tem na nossa vida. Mas, pelo contrário, a gente vai sentir prazer de estar fazendo a vontade de Deus, aquilo que Deus Ele nos desequilibrou. E aqui nós vamos ver então que Jesus, que Deus, Ele vai falar como Jeremias. E, e vai chamar ele para ser profeta, e Deus ele vai falar: eu te chamei, eu te conheço desde o ventre da sua mãe, e as nações eu já te dei por profeta. E o que eu quero falar através dessa palavra é com você que talvez tenha desistido do seu ministério Ou pensa em desistir do seu ministério Ou mesmo nem ainda tomou a posição de assumir o ministério que Deus ele colocou na sua mão Só que o que Deus ele quer falar comigo e com você Através dessa palavra é para a gente tomar a postura, tomar a posição de gente no ministério que Deus ele chamou a gente, porque Deus quando ele chama a gente, ele já sabe o que ele tem planejado para a gente lá na frente, ele já sabe tudo o que ele vai fazer na nossa vida e aqui Jeremias ele vai dizer então para Deus, ele vai dar uma desculpa, como todos nós já demos, já demos uma desculpa para Deus um dia que... Jeremias ele vai dizer, mas eu ainda sou uma criança, eu não sei falar. E aí Deus ele vai responder para Jeremias, Jeremias, não digas eu sou a criança, porque eu falarei através da sua boca. Então nós temos que entender que não é pelas nossas, não é pelas nossas qualidades, mas a escolha de Deus em nós, mas é simplesmente pela graça e pela misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Então que eu e você venhamos tomar atitude, tomar posicionamento diante da presença de Deus e assumir o chamado que Deus ele propôs ao nosso coração. Amanhecer, venhamos aí prosseguir para que o nome de Deus ele venha a ser glorificado na nossa vida porque o intuito de Deus é nos fazer crescer e amadurecer diante da presença dEle. E assim como Deus fez uma grande obra na vida de Jeremias, assim como Deus fez uma grande obra na vida de Moisés, homens que não acreditavam em si mesmos, mas Deus fez coisas grandes, assim também vai ser na sua vida, meu amigo e minha amiga que me assiste. Aí através do canal do YouTube. Então que essa palavra fique cravada no coração de vocês. E que vocês se inscrevam aí no nosso canal. Compartilhe essa palavra para alguém que talvez se sinta desanimado. Pessoas que estão pensando em parar seu ministério tantas pessoas que eu vejo hoje que estão querendo parar, largar o seu ministério, mas que através dessa palavra vai ser aquilo, aquela palavra que essa pessoa precisa para ela não desistir daquilo que Deus determinou na vida dela. Amém? Então eu peço que vocês aí compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Graças e paz a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês.